Boa noite, estamos aqui eu, doutora Kézia Vilamil uhum. e doutora Vívia. Boa noite, estamos aqui na frente do Vila Quilos, no nosso novo espaço, com muita alegria hoje para apresentar para vocês esse novo espaço que a gente está inaugurando especialmente para receber as famílias aqui da Vila. Os pais, as mães, os avós, os tios e também, claro, as crianças, né? Que são uma, uma parte tão especial aqui da vila e que moram assim no nosso coração. É, a Vivi é uma grande amiga minha, foi minha colega de faculdade, então a gente está junto a... Desde 1998. Tá <risos> 1998. Tá há quantos anos aí, gente? Sei lá. 98, 2008, 10, 2018, 20. 20 e pouco. 23 20 anos. 23 anos, a gente se conhece. Então, assim, eu tenho um enorme carinho pela Vivian. E a é Vivian é a pediatra mais antiga aqui do Vila Kids. A gente atende, trabalha junto, assim, nessa linha de atendimento humanizado já há oito anos. E a gente tem uma grande admiração mútua, né, pela maneira de atender e de trabalhar. E eu tenho muita alegria, assim, de estar com ela agora nesse momento, da gente realizar esse sonho de ter um espaço especial para as crianças, né, Vivi? É, construído a quatro mãos aqui, né? A quatro mãos. <risos> e a gente brinca que a arquitetura e o design aqui é, das arquitetas <risos> Antunes e Vila Mil. <risos> nós vamos mostrar tudo para vocês. Mas nós vamos mostrar para vocês e assim, cada cantinho, cada detalhe, a gente pensou, a gente escolheu, é, com muito carinho mesmo, para receber vocês, pais e as crianças de vocês, porque a gente quer mesmo que vocês se sintam à vontade aqui nesse espaço, né? e o espaço para vocês é, trazerem as crianças e ficarem mesmo à vontade. Né? Vamos lá, vamos lá. Então, aqui é a recepção, né? E aqui na recepção a gente já encontra esse mural aqui. Explica ele aí, Vivian. Esse mural é o que estava no consultório lá embaixo, né? Uhum. A gente trouxe ele para cá. E quando quando Kézia falou sobre... Sobre o Instituto Vila Mil Que não ter as vilas E que a pediatria seu Vila Kids Ela falou assim Você vai fazer um painel lá pro consultório Um desenho aí, porque eu gosto muito de desenhar E aí a gente montou lá As casinhas como se fosse uma vila Sempre tem crianças brincando Bichinho de estimação Ar livre, criança precisa de natureza Contato com o meio ambiente Um dia bonito, ensolarado E aí virou esse painel que nos acompanhou lá embaixo quanto tempo? Dois anos? Dois anos, Dois anos e meio. E agora esse painel subiu. Veio para recepção porque a gente criou outros para o consultório. E aqui, essa parte aqui, era uma parte que a gente pensou primeiro em colocar uma TV, mas depois a gente pensou, pensou e a gente tem sempre lutado, né Vivi, nas nossas casas e a gente sabe da luta de vocês aí também para diminuir tela para os meninos, né? Então, para que ter uma tela lá embaixo tinha, né? E os meninos ficam vidrados, né? E a gente baixa na tela, não diminui tela, antes de dois anos não ter tela, e os meninos ficam hipnotizados para a tela. Então, vamos tirar, Criamos uma árvore, e os galhos da árvore são os livrinhos. Então, essa é a ideia, né? Se a gente quer estimular a leitura, se a gente quer estimular que vocês leiam para eles, né? Então, a ideia é o quê? Esses livros aqui de cima são os livros sobre... Educação de filhos, criação de filhos, né? Sobre maternidade, paternidade. É, eu gosto, a Lívia também gosta muito de ler sobre isso. A gente não lê só medicina, a gente não lê só sobre né? é, é, pediatria, não. Mas é muito importante a gente, como pais, estar lendo sobre, sobre isso, sobre criação de filhos, né? E aqui a gente trouxe os livros que a gente tinha em casa mesmo. Os próprios médicos aqui da clínica trouxeram os livros que a gente leu, que a gente gostou, que foram legais pra gente, e a gente colocou aqui. Então aí vocês podem pegar e levar pra casa de vocês, né, pra vocês lerem. Então é, é, é bem interessante isso, assim, é a biblioteca de vocês, de vocês pais. E aqui embaixo, nessas né, caixinhas, tem brinquedos que as crianças ah. podem pegar e o também está na lista né tá na espera poder brincar esperando a consulta tem revistinhas também e tem livros também para as crianças lerem e também se divertirem. nessa parte aqui a gente tem os banheiros né tem só um detalhe do banheiro que eu quero mostrar que é muito legal que a gente tem aqui o trocador né esse banheiro aqui ele é um banheiro que é tanto de homem quanto de mulher e tem um trocador né, para tanto pais quanto mães trocarem e a gente tem também aqui ó, esse adaptador de assento que vocês podem usar né, para as crianças poderem usar o vaso, as criancinhas menores tem também outro banheiro para pais e tem uma copinha também que às vezes tem gente que vem de longe pode usar a copinha para esquentar né, a, a comidinha do neném então vocês podem usar à vontade aqui essa copinha. Mostra e agora vamos mostrar os dois consultórios. Então Vivi vai explicar o porquê do nome dos consultórios. Vivi, explica aí. <risos> Bom, aqui tem um consultório, aqui deixa eu fechar a porta. Aqui. Então, olha, gente, o nome dos consultórios tem um nome assim bem especial que explica o que a gente pensa para as crianças, né? O que a gente sonha para as crianças. Esse aqui é a fazendinha. Vamos entrar nesse Então, Vamos, né, e esse aqui é o parquinho E aí, quem parquinho. gostaria de ser criança no parquinho Sim. e na fazendinha? <risos> Vamos entrar. Então aqui é o parquinho E aqui tem um outro painel que a gente desenhou Gente, quando Essa... ela fala gente, foi ela Foi a Viva <risos> que desenhou o painel, tá? que são crianças brincando ao ar livre, em contato com a natureza, recebendo muita vitamina N de natureza e vitamina S de sujeira, que não tem nada que deixe a gente mais feliz do que menino de pezinho sujo, de raladinho no joelho, de roxinho nas canelas, né? Que é isso que a gente quer, criança feliz, brincando ao ar livre, com contato com sujeira, natureza, brinquedo, bicho, que é isso que faz, é o que é o que tá faltando, né? o que a gente sempre pede... Que sai na receitinha, contato com a natureza, brincar livre, tomar sol, né? Então é isso que a gente quer um pouquinho. E é um espaço bem amplo, né, Gise? É, a gente pensa em colocar um espaço, espaço amplo, né, com brinquedos, porque a ideia que a gente quer... É que a criança, quando vem aqui na consulta, né, com o pediatra, com o osteopata, que a gente tem um osteopata aqui também, a criança venha feliz. Ai, que bom, hoje eu na pediatra, hoje eu vou lá no Vila Kids, que seja um momento assim. E ser... as crianças sabem dos brinquedos que tem em cada consultório e perguntam. Se a gente tira porque estraga alguma coisa, ele fala, cadê aquele brinquedinho? É. Né, é muito bonitinho. É isso, é, isso é muito legal. Tem também aqui um espelhinho, né? Pessoa. Montessori, que a gente tem tá é a Não quebra, tá, gente? É Justamente para os meninos bater brinquedo, poder... Né? Faz parte também da do do nossa avaliação da criança, né? Eles apoiadinhos para a pra gente ver se estão conseguindo ficar em pé, lateralizando. E aí não tem risco de quebrar, porque é de acrílico. Então, vamos lá agora ver a fazendinha. a fazendinha, que na verdade é o consultório mais disputado, sabe? As pediatras aqui <risos> brigam para atender na fazendinha. O foco não funciona. Então, aqui é a fazendinha. E aí, gente aqui, olha. Aqui a, a gente... fazendinha. Eu brinco que é a música do Bita, né? Bom dia, que o sol já nasceu lá na fazendinha. <risos> Olha que intenção. Criança, criança ama bicho, né, gente? Criança adora vaquinha, adora imitar o, o som dos bichinhos, sempre crianças felizes, também em contato com a natureza. Mais ou menos o mesmo padrão, né, dos outros, né? Sempre gramado, sol, alegria e os bichinhos. E o mais legal é que tudo isso foi desenhado pela Viviane <risos> foi sonhado por ela. E a gente, todo mundo, temos... Nossa, mas quem foi o arquiteto que desenhou tudo isso? Na verdade, fomos nós. É. <risos> nas horas vagas. Nas, nas horas vagas aqui, a gente ficava sonhando em ampliar, a gente estava né, assim, a, a pediatria já sempre foi um sonho do Instituto Vila Mil, a gente, quando a gente sonhou o Instituto Vila Mil, a gente já sonhou com a pediatria, mas era apenas um pequeno espaço dentro da clínica, e aí a gente percebeu esse crescimento da pediatria, a gente sonhou em fazer um espaço só para as crianças, né. E o bom é que agora o barulho, a confusão fica toda aqui em cima, né, eu brinco que a gente subiu de vida, né, nós estamos aqui, mas a confusão fica toda aqui em cima, deixa lá embaixo para as gestantes, Gente, tranquilo, porque criança tumultua, né, gente? Não Tumultu. tem jeito. É né? choro, é gritaria, é alegria, né? Tumultua. e tá bom separar, o feedback tá positivo. É, o pessoal tá gostando. eu gostando. Né? Eu só que morro de saudade, porque eu ficava lá e ficava vendo os nenéns, né? Os meus nenéns. Agora, quando eu quero, vem aqui, fica aqui um pouquinho para poder ver ou então as mães passam lá às vezes elas passam lá embaixo para ver a gente então tem uma coisa legal que não dá para vocês verem agora essas janelas aqui elas dão lá para a serra do curral para serra do curral então a gente fica aqui vendo a serra lá em cima ser assim é uma delícia tem várias várias mensagens aqui Viviane, vamos ler agora a gente vai sentar aqui na fazendinha a gente conversar um pouquinho aqui com a doutora e eu vi aí as perguntas de vocês para a doutora Vivian, aqui pediatra, e que é aí uma referência para gente, né, em humanização do atendimento. Ela que atende aqui e atende também no Mater Dei, na neonatologia do Mater Dei, fazendo atendimento ali em sala de parto. Então, Vivian, eu queria que você falasse um pouquinho, né, você que já tem 17 anos de formada e acompanhou essa, essa mudança do atendimento essa progressão, essa evolução no atendimento do bebê em sala de parto esse, esse é, essa Mudança de entendimento, né? Quando a gente fazia faculdade ou quando a gente fazia residência, o bebê ainda ia para o berçário, ainda tinha aquela série de rotinas e protocolos. Não, nascia gente... e não ia para a mãe, né? Nascia e, e não, é não só no berçário, ia receber esse primeiro atendimento, que na maioria das vezes nem precisa, né? É no bercinho, né? De calor radiante. Hoje a gente usa só para os bebês que não precisam realmente, precisam de alguma intervenção, uhum. né? Que é 10%, né? Uhum. É, a maioria fica no colo da mãe mesmo, uhum. né? Uhum. Então a gente, é, a gente caminhou aí, né? Viu isso aí tudo. Cam... E é muito bacana a gente correr atrás, né? E, e, e buscando também informação buscando formação, que é totalmente diferente da época que a gente fez faculdade, do, da época da residência para agora. Mudou muito, né? A gente tem que correr atrás das, das, das evidências né? científicas. Então é muito gratificante a gente fazer depois no consultório uma continuação do que foi feito em sala de parto né aquele bebê em contato eu acho que a rede social também serviu para dar tanta informação né nesse sentido no sentido de, de educação com amor com afeto é, da questão de não de não bater na questão de, de entender a criança e seu desenvolvimento no né é, per, é, que, que, que aquela, cor, aquela criação ali é, tá mudando né a gente tá mudando o foco na questão da... Da, da, de, de castigo, de, de. Porque a gente está entendendo o desenvolvimento da criança. Eu acho que a rede social foi imprescindível para isso, né? Para o jeito que a gente foi criado pelos nossos pais, a gente está fazendo diferente. Provavelmente nossos filhos vão fazer diferente também, né? Isso é muito bom, né? A gente buscar a informação e. Eu acho que ter a informação é poder. Eu acho que as mulheres, as mães, quando elas começaram a ter informação, elas começaram a lutar por isso, né? E claro, os próprios médicos, quando eles tiveram acesso à informação uhum. eles também mudaram seus hábitos. Porque a gente achava que examinar o bebê assim que nasce era melhor. Era imprescindível. Era imprescindível, né. Hoje a gente sabe que não, que não, o mas bebê... Mas a gente olha, a gente tá lá, mas a Sim. gente tá acompanhando. O o examinar o que a gente fala é pegar, lugar. pegar e, e bot... A gente hoje sabe que... O bebê, na hora que ele nasce, é muito mais importante ele ficar na pele da mãe, né? Do que ele ter um exame físico completo do pediatra. Se ele é um bebê de baixo risco, tem todo o protocolo. É, né? não, não. A gente fala que são duas perguntinhas básicas, né? Se o neném está respirando ou chorando, porque nem sempre chora. Uhum. Né? Então, 1%. respirando ou chorando, isso é, é importante. Tem é. mãe que fala assim, mas ele não está chorando, é, mas, mas ele está tá respirando. Está respirando, tá né? respirando tá ou bem. chorando e está com tônus e inflexão, que é o neném que nasce durinho. Se ele nasceu durinho e tá com tons de inflexão, tons de inflexão respirando a chorando, ele vai ficar com a mãe. Uhum. E a gente vai ficar de olho ali, só olhando e contemplando a cena tão bonita, né? Isso é tão interessante que eu tive um parto esse final de semana e o, o pai do neném é médico. E aí a pediatra não encostou a mão no bebê, assim, não né, Encostou a mão, pegou o bebê, entregou, né? Olhou ali, sumariamente, não examinou o bebê na hora que nasceu. E ele falou assim, Kés, mas o pediatra não examinou o meu bebê. Eu falei assim, então... Que bom que ela não examinou o bebê, ela vai vir depois para examinar. A gente não examina mais o bebê na hora que nasce, o bebê tá bem. Porque ficar no contato pele a pele, a gente sabe que tem muito mais vantagens para o bebê. Do que? É. Tirar Na hora o que bebê... a gente vai fazer os procedimentos que a gente tem que pesar, medir, aplicar, né? Fazer os, as rotinas os, né? do, do, do hospital lá, a gente vai fazer um, um exame físico sumário ali naquele momento. Mas o exame incompleto mesmo é feito depois. Se a gente fala primeiro exame do bebê, é depois de seis horas de vida, né? Depois que ele já adaptou, que ele tá ali com a mãe, já mamou, né? Demora um pouquinho. E por que, Vívia, que essa primeira hora. Qual que é a vantagem de ficar na pele da mãe? assim? Qual que? Por que que é importante? É, vários motivos, né? Não é, não é, não é, a gente fala que não é, não é a vibe do momento que é legal, não. Né? Tem evidência científica que faz bem. O neném tá, passou por um trabalho de parto, então ele não está entendendo o que está acontecendo ali. O contato dele com a mãe é muito, é muito intenso. Ele está ali vivendo, sentindo tudo que a mãe sente. Aí, de repente, sente umas pressões e ele sai para aquele mundo e ele tem que respirar sozinho. E tá chorando, né? Então, o que que tá acontecendo? Quando ele, ele volta pro colo da mãe, ele se tranquiliza, ele volta pro ambiente onde ele, que ele conhece. Então, ali ele tá escutando o coração da mãe, ele tá escutando a voz da mãe e do pai. O bebê é muito sensorial, ele tá lá dentro da barriga da mãe, sentindo tudo, envolto por líquido, envolto ali na, na, no no membrana. útero, na, na membrana e quando a gente coloca pele a pele ele volta a ter essas terminações nervosas estimuladas, né? Então ele, ele tranquiliza, diminui a frequência cardíaca relaxa é, e começa a ser colonizado pelas bactérias da mãe então é importante que a, a nossa flora né, da pele vai ser construída né? então ele, ele, ele vai ser, começar a receber isso aí e aí, por isso que também não precisa dar banho quando nasce, né? Sim. Senão a gente faz todo esse trabalho, vem o banho e te Tira tudo. Então ele tem que ficar ali mesmo e isso vai favorecer também o aleitamento. Ali ali tá pertinho da mama. normalmente assim o bebê começa a dar aquele imprint, né, que daquele que olho no olho da mãe, ele começa a abrir o olhinho assim, olhar para a mãe. E aí se a mãe espera ali uns 15, 20, 25 minutinhos e fica ali em conexão com seu bebê, o bebê começa a Abre a boquinha. Nesse momento que ele começa a abrir a boquinha, é hora da gente pôr no peito. Aí ele mama. Não consegue mamar imediatamente depois que nasceu. Leva um tempo até pra. Opa, o que que tá acontecendo? Né? Uhum. Então é super importante. Pele a pele. Uhum. E o pele a pele, a gente fala muito em sala de parto. E depois a gente esquece dele. Mas ele é tão importante em outros momentos. É tão importante o bebê depois, no dia a dia, você tirar a roupinha toda dele, deixar ele só de fraldinha, tirar a roupa, tirar... o pai pode fazer pele a pele, o irmão mais velho pode fazer pele a pele. O bebê precisa desse contato. Não vai deixar neném mimado, não. O bebê precisa desse, desse aconchego, dessa sensação. Um ótimo momento de pai fazer pele a pele é tomar banho de chuveiro, junto ali, encostadinho com o bebê. O bebê relaxa, dorme, é uma delícia. Né? então esse pele a pele, às vezes o neném tem muita dificuldade nesses dois, três primeiros dias de vida de mamar, então assim o que, que a gente pede? Tira a roupa toda do neném deixa ele só de fralda, fica em contato pele a pele com a mãe que isso vai facilitar a gente essa coisa de pano, essa coisa disso aqui, disso aqui, de celular, de porta, de parede, isso aqui é uma coisa que pra gente é normal, pro neném não, o neném é, é tecido, o neném é carne, é. o neném era útero, o neném era líquido, o neném não quer saber de roupa, de pano, de coberta, de perfume, o neném é, o neném é só instinto. instinto, o neném é, é, é carne. É isso aí, o neném quer pele, ele sim. quer pele, ele quer leite, ele, ele quer isso, o neném não, não quer nada artificial, né? Então, isso que a Viu falou, é muito forte, o neném quer a pele da mãe mesmo, ele, não é só a hora que nasce, falou tudo, é. aí. E a gente não faz, gente, não faz, Você tem que pôr em prática esse pele a pele em outros momentos. É tão gostoso, é muito relaxa, né? Sim, e a mãe também é. relaxa, porque ela se conecta, né? Conexão. conexão. A gente tá muito conectado com isso aqui, ó, e não tá conectado com o neném. É muito comum, né, mãe, amamentando isso, né, é. que é um passatempo, ali a gente esquece, tenta, pelo menos é um exercício diário, porque a tecnologia tá muito inserida na nossa tá. vida, né? É um trem que é bem, a gente já tá pele a pele sim, com, com sim. o celular, né? Sim. Então tentar, pelo menos assim, fazer um treinamento de uma hora por dia, duas horas por dia, esquece aquilo lá, fica lá, conecta o seu neném. Quando você tá em conexão total, quando você se entrega Flui melhor a amamentação, flu, né? as coisas fluem melhor. Porque a gente é muito razão às vezes, Sim. né? A mulher quer controlar tudo e aí muitas vezes se perde, porque a maternidade é entrega. Não é isso. É totalmente entrega. Né? E, e já começa ali, né? Começa ali nesse momento do parto, ali, de entregar, pegar e colocar aqui depois da amamentação, fica... e depois o resto a da vida, vida com o filho. A gente, eu vivo isso o tempo inteiro com os meus filhos. Hoje mesmo eu consegui ficar a manhã inteira, sem assim, mexer no telefone e fiquei com a Rebeca a manhã inteira só com ela. Assim. E normalmente eu... já fica mais calma, né? Mais Nossa, tranquilo. Assim, e é tão gostoso quando a é. gente passa um tempo com... Né, eu que tenho três filhos, eu tenho que esforçar para passar um tempo com cada filho individual, que a gente sabe que isso é importante. E assim, o telefone tocou uma hora, eu falei, não vou atender. Se for uma coisa urgente, vão ligar lá na clínica e aí as meninas vão saber ligar aqui em casa. Então, assim, a gente sabe que a gente é importante tentar ficar um momento, mas a gente está tão conectado com o trabalho, o trabalho hoje toma tudo na nossa vida, né? E a gente, se a gente começa a exercitar isso desde quando ele é nem, a gente vai criando. Porque muitos dos problemas que nossos filhos têm emocional, é isso, é a gente mesmo que está desconectado deles. E o que você... Eu tenho uma frase da Isa Minantel, que ela é... ela é uma psicóloga, eu adoro ela. É assim, o que você faz? Grita tão alto que eu não consigo escutar o você que você faz. fala você diz, né, o que você faz grita tão alto que eu não consigo escutar o que você diz, então é no dia a dia mesmo, né, não adianta nada falar, menino, sai desse telefone, você só vem no computador, tarará, e você tá ali também, né, uhum. então assim, os menores filhos estão crescendo, né, a gente tô em o, meus filhos estão em outra faixa etária né, 11, vai fazer 11 anos Gabriela, o Diogo vai fazer 9 agora então, é, a gente tem que ter as mesa ó, reunião familiar, esquece tudo, vem cá vamos bater papo, vamos brincar de dedanha, vamos fazer algumas coisas para resgatar não sei mesmo né porque uhum. eles já estão online né a diversão virou é... eletrônico então resgatar a natureza nós estamos resgatar precisando desse ah, sim vive. com certeza Vivi mas voltando lá ao nascimento né ao parto é, você acha que por exemplo a, durante a gravidez a mulher tem uma consulta com um pediatra Pode, de alguma maneira, preparar ela melhor para esse momento aí de encontro com o bebê, próximos dias aí do pós-parto? O que, é que você é, entende? É isso? essencial, né? Consulta pré-natal, pediátrica pré-natal, ela precisa acontecer, né? E a gente vê que, infelizmente, é a exceção. São poucas que procuram, né? Eu falo assim, você tem é, nessa consulta você já começa um vínculo família-pediátrica. O pediatra é diferente, o obstetra às vezes faz uma relação, você até faz com o marido, com a, com a esposa, né? O pediatra não, o pediatra tem que saber o nome da mãe, do pai, do, do, do, da, às vezes da babá, da avó, do, do, do bichinho de estimação, né? É um, é, um, é um envolvimento muito amplo. Então já começa essa relação família-pediatra, já, você ter alguém, a quem você recorrer, porque depois a primeira consulta com o pediatra vai ser com 5 dias de vida, uhum. muita coisa acontece nesses primeiros 5 dias, você já ter uma, uma pessoa que você já, já teve um contato, já teve uma empatia para poder esclarecer dúvidas, isso é muito bom. Mas na própria consulta a gente vai ver... Como é que tá aquele pré-natal, né? Se tem alguma coisa que a gente tem que preocupar depois, que tem alguma coisa que tem que orientar a mãe, por exemplo, um diabetes gestacional. A gente já vai orientar ela que o bebê vai ser furado, que vai ser... Vai, o bebê vai receber umas, né? Vai, vai dosar as glicemias capilares do bebê. Se o bebê tem alguma malformação, a gente tem como acolher aquela família, né? Então tem como a gente preparar para as condições adversas que podem vir no nascimento, se tem um risco alto de prematuridade, se o estrepto é positivo. O que, que a, gente, a gente vai orientar a família? Porque a família indo sabendo as coisas que vai acontecer é mais fácil. Uhum. Da mesma forma, a gente fala os exames que existem, né? Então, existem exames que os hospitais oferecem, existem tem outros exames ampliados que a gente tem como orientar. E a família que vai decidir o que vai fazer ou não. Mas pra isso ela tem que saber, ter acesso à informação. Então isso tudo é passado na consulta pré-natal. E outra coisa, não deu match? Porque tem disso também, uhum, né? Você uhum. procura outro, gente. Dá tempo de procurar outro. Porque às vezes a vibe do pediatra não tá na mesma uhum. vibe da família, uhum. né? Então você tem ou não, não gostei, vou procurar outro. Porque essa aí não foi na, na, na minha linha de pensamento, não. Então buscar informação de, de aleitamento né então eu acho que é, é válido muito importante isso que eu falo assim a gente vê muita mãe ainda deixando para hora que nasce marcar no quinto dia aliás no é, fala assim ai, no hospital fala você tem que marcar uma consulta agora com cinco dias ai meu Deus quem que eu vou marcar né então você já tem um, um contato prévio ajuda demais né? e o que que é feito nessa consulta do quinto dia a consulta de quinto dia é outra consulta super importante, né? Porque, assim, é, o bebê nasceu, teve alta lá com 24, 48 horas ou mais, dependendo das condições do bebê, perdeu peso, perdeu 5, 6, pode perder até 10% do peso de nascimento. Então, nesse quinto dia de vida, aconteceu a pojadura, a descida do leite. A gente tem que ver a mamada, né? Então, assim, nessa consulta de quinto dia, a gente tem que ver o estado de hidratação do bebê, se perdeu muito peso ou se tá recuperando, se o bebê tá hidratado ou tá desidratado, se tá com icterícia, que é a tonalidadezinha amarelada do bebê ou não. Esclarecer 500 dúvidas que a gente pede para anotar no papelzinho, né? E vem. Não, isso aqui a gente conversou, conversou. É super importante a gente ver. Tem neném que chega no um quinto dia de vida que tá desidratado. Perdeu 13, 14% do peso. A gente tem como intervir. E é uma consulta que a gente vai ver a amamentação, né? Vai olhar a mamada, né? Vai pôr o neném no peito e ver o que, que tá acontecendo ali. Se está tudo certinho. Porque às vezes a... é, é, é muito engraçado. Tem mãe que chega e fala assim, eu não tenho leite nenhum. Meu neném tá morrendo de fome. Muitas vezes já vem aqui com... até com fórmula. Você olha o leite, tá lot... a mama está lotada. Né? Então, assim, é uma consulta mais demorada, que a gente tem que avaliar uma série de coisas. E a, a, né, o, enquanto é recém-nascido, assim, é bebê e mãe, né? O peito é um, faz parte do nosso exame também, né? Então, é, é, é de extrema importância. Tem hospitais que oferecem essa consulta de quinto dia. Que para quem de... não, né? pode ir também no hospital e depois vem aqui com 15 dias, mas quem não tem um hospital que não oferece, é de extrema importância que o bebê seja avaliado na primeira semana de vida e de preferência antes da coleta do teste do pezinho. Porque se a gente percebe que o neném tá amarelinho e precisa colher exame, vai furar no mesmo furo, teste do pezinho e exame de quiterícia, né? O neném já leva tanto furinho, né? Mas teste do pezinho pode. pode fazer no célico, então? Pode. O sangue é o mesmo, né? Independente de onde ah, ele sai. Olha o sangue e colo coloca o o sangue Sem e põe no papel filtro, filtro. Né? Porque o pezinho dói tanto, né? Peça, é, é. Não sei. dá a impressão que dê. É porque, porque fura, foi... né? E, e vai, vai apertando para ordenhar o sangue. E se, se é na veinha também, às vezes também você fura e vai ordenhando também. É, então, um independente de onde é o sangue, né? Qualquer... E depois do quinto dia, quando que volta no pediatra? Aí depende, mas via de regra assim, a gente sempre vai ver um retorno dessa primeira consulta de quinto dia. Normalmente uma semana ou duas semanas depois. Então normalmente a gente vê com cinco dias, com quinze dias de vida em um mês. A partir daí é mensal. E aí a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda mensal até seis meses e depois de três em três meses. Eu acho muito um bebê que estava sendo visto de repente de todo, todo mês, mês passar para três em três meses. Então assim, aí são condutas individuais de cada pediatra, né? Tem bebê que precisa ser olhado mensalmente no primeiro ano de vida. Tem bebê que já tá tudo muito tranquilo e tudo, a gente pode passar um mês e meio, dois, né? Depende tem de do bebê. cada mãe, de cada é, família, de cada, cada, cada pediatra, pediatra é Exatamente né? assim, como é, tudo na vida, a gente é, tem que individualizar. Tem que individualizar. Eu acho que é é de cada um, assim. Gente, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem perguntar para a Vivian sobre assistência pediátrica na sala de parto, sobre os primeiros dias do bebê, sobre a amamentação? A gente está aqui nesse momento para isso, né? É, queria falar um pouquinho também da nossa equipe aqui do Vila Kids. Então, além da doutora Vivian, a gente tem também a doutora Regina, que foi nossa professora e que a gente tem uma alegria de tê-la aqui conosco. Ela é pediatra e infectologista. Mãe da Ana. Mãe da doutora Ana, que é obstetra aqui da Vila. A gente tem também a doutora Carol, Carolina, que é pediatra. Ela é neonatologista também, né? Sim. Pediatra e neonatologista. Estava aqui há pouco, acabou de sair, atendendo. Temos também a doutora Juliana de Mateus, que é pediatra e neonatologista também. Lá do Neo Center. Trabalha no Neo Center. A Vívia e a Carolina trabalham no Mater Day. E temos também tá chegando a perguntinha aqui daqui a pouco eu respondo temos uma osteopata a gente fez até uma live sobre osteopatia aqui falando como que ajuda os bebês né que a Renata maravilhosa tá fazendo um trabalho muito legal aqui né vida? Nossa, sensacional a Renata é top demais sensacional bom. uma bom graça bom. a gente tá mano até descobrir que na verdade todos os bebês deveriam passar pois é não todo a... Quase todos né? precisam de alguma coisinha, né? É, a gente tá descobrindo tanto... É tipo fisioterapia é. pélvica pra grávida, que beneficia todo mundo, assim. É meio uma coisa preventiva, eu tô assim. Conversando com ela, eu vi que meus dois filhos precisavam. Eu não sabia da existência dela na época, né, dela, da é. pra... A gente vai vendo... A fisioterapia, é. a gente... Eu, cada vez que eu mais conheço fisioterapeutas, eu vejo que tem tanta coisa boa na fisioterapia, é. pra tantas coisas, né? A gente vai vendo que é, é tão funcional, né? Ajudando nossas funções, né? A gente como médico, a gente é muito de apagar fogo, né? É. Médico é muito de tratar. E o fisioterapeuta, é ele vem ele é muito da prevenção, vem muito para auxiliar, pra, pra corrigir, pra dar mais conforto, né? E o osteopata... Ele vem dar mais conforto para os bebês, dentro do útero, o bebê fica apertadinho, então às vezes tem compressão da cabeça, ele nasce com um pouquinho de torcicólogo, porque ele ficou um tempo assim, tem compressão de alguns órgãos, e assim, tem tantos benefícios para o bebê, tantas coisas, então, quem quiser seguir ela no Instagram, acho que Renata, osteopata, ela fala muita coisa no Instagram dela, é, é muito científico, muito legal. E agora tá entrando também uma gastropediatra, que é a doutora Larissa, que vai tratar aqui os bebês com alergias, né, com a PLV, com distúrbios né, da parte gastroenterológica. E temos também uma querida maravilhosa, doutora Isabela, que é endocrinopediatra, que teve neném aqui com a gente. Ela tem um Instagram muito bom também, vocês assistirem muitas lives que ela faz lá, que chama Crescer Bem, anotem aí, @crescerbem Crescer Bem. E ela acompanha crianças, adolescentes com problemas alimentares, com distúrbios de crescimento, distúrbios hormonais. Ela é muito top professora também da faculdade e super dedicada, super estudiosa. Então, nós estamos com uma equipe bem legal aqui de pediatras no Vila Kids. E a nossa ideia é trazer cursos, né, Vivian? A gente quer ajudar vocês, pais, né, mães e pais e avós e cuidadores em geral. A cuidar não só da saúde física, né, das crianças, mas também da saúde emocional, porque a gente como mães sabe o tanto que é desafiador, né, da gente de cuidar da saúde emocional dos nossos pequenos. Então a gente quer mesmo é dar conteúdo para vocês, né? A gente fez cursos antes da pandemia, a gente começou a fazer curso aqui sobre isso, sobre é, criação de filhos, educação, disciplina positiva. E aí, já a pandemia, a gente teve que dar uma parada, é, mas aí a gente tá querendo retomar isso, assim que possível, agora com o nosso espaço aqui, né? E contamos com vocês, tá bom? Uma pergunta ali, ó, quais vacinas que o bebê toma no hospital? Bom, hospital público, a maioria dos bebês já sai com a vacina de hepatite B e BCG tomadas, né? BCG para proteção contra tuberculose. Nos hospitais particulares, a gente tem que buscar isso depois. Essas primeiras vacinas são iguais na rede pública e na rede particular, então são a, a mesma vacina. Mas... É... A hepatite B pode ser dada imediatamente depois do nascimento. Agora, a BCG tem uma particularidade que a gente tem pedido no teste do pezinho, um exame que chama SKID, que é a Triagem para Imunodeficiência Combinada Grave. E esse exame, vale a pena esperar o resultado dele para vacinar a BCG. Porque quem tem essa doença e recebe a BCG, a BCG é uma vacina atenuada. O que, que é isso? O próprio bichinho que causa tuberculose, o vacilo, ele está fraquinho na vacina. Então quem tem uma imunodeficiência e toma esse, recebe essa vacina, mesmo com o bichinho fraquinho, esse bichinho fraquinho pode causar a tuberculose no bebê. Então a gente pede para esperar o resultado, para vacinar. Esse resultado sair em 7 a 10 dias, aí essa vacina vai ser dada, ao invés de dar o nascimento, essa vai ser dada com os 15 dias de vida, não tem problema específico esperar uma vacina que pode ser dada ao longo do primeiro mês de vida, ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Essa live é curtinha mesmo, né, pro povo conhecer, né? é curtinha, é. mais pra vocês conhecerem aqui, né, se tiverem alguma outra dúvida podem escrever aí, a gente vai deixar a live salva aqui para vocês, tá bom? E se tiverem é, sugestões de vídeos que vocês querem, de posts, podem também deixar que a partir de agora nós vamos fazer mais lives aqui no Vila Kids. Temas especiais pra vocês Pros pais De nada, Cláudia, Augusto Um beijo pra você também Ah, o Augusto, gente tem que, tem que seguir o Augusto Os desenhos de Augusto são lindos demais, é da Joyce ah, Tem que ver, a coisa mais linda, gente Ele é novinho, faz cada desenho mais lindo Agradecemos muito todos vocês que estiveram aqui. A Vivian tá saltando, soltando, hein, Vivian? A Vivian, não, não eu é sou tímida, eu lives? sou, eu sou muito tímida. Teste do pezinho, olha, a Mari tá pedindo aí, Vivian. Falar sobre o teste do pezinho? Então, teste do pezinho é um teste de triagem de doenças que a gente faz, que pode ser colhido entre 3 e 7 dias de vida, né? É, o posto de saúde, ele faz um teste menorzinho, né? São seis doenças, se não me engano. E existe a possibilidade da gente ampliar esse teste, né? Então, a maioria das maternidades já tá saindo com um teste mais ampliado do que o teste do pezinho. Mas, recentemente, eu acho que muita polêmica criou. Não sei se você viu um vídeo da Larissa, né? Uma um repórter da Globo, que ela tem um filho que tem uma doença que chama cidura glutárica, que foi descobrir dessa doença muito tarde, então o bebê pegou as consequências dessa doença, né, que foi um, um, um, um atraso de desenvolvimento, uma paralisia cerebral irreversível, que se tivesse sido descoberta de forma muito precoce através do teste do pezinho, o filho dela teria uma vida normal, né. Então esse exame, ele, tá, ele faz parte do, do, do teste do pezinho ampliado, que é o perfil em ac tandem. Então, isso tem que ser acrescentado, né? Tem maternidade que já está liberando com esses pedidos ampliados, mas tem maternidade que não. Aí a importância também da consulta com o pediatra pré-natal, porque a gente fala desse, desse exame nessa, nessa consulta pediátrica pré-natal. A gente tem que fazer a parte, né? E, então, são vários exames. A gente pode avaliar a fibrose cística... É... Toxoplasmose congênita, anemia falciforme, é, hipotireoidismo congênito, hiperplasia congênita de suprarrenal, várias doenças metabólicas é, que inclui o metabolismo de proteínas, são várias, né? Então, é, assim, é, é, acaba e parece que tá tendo um... um, um, um. o SUS está fazendo uma piada agora. Ai, graças a Deus! Foi, a, a, foi o projeto de lei agora recente, né, que foi aprovado, isso é bem recente, né, Priscila? Muito bom. Que bom. Mais alguma pergunta? Bem, então, estão todos convidados a virem aqui tomar um chá. A gente tem aqui... A gente não mostrou a parte do lanchinho, né, Bibi? A gente tem ali uma parte com um café, com um biscoitinho, com água para vocês. Então, estão todos convidados a vir aqui conhecer, se precisarem trazer as crianças. A gente tem pediatra todos os dias aqui, nossa equipe está aqui todos os dias para atender vocês com muito carinho. Tá bom? Então, muito obrigada por participarem. E semana que vem, nós vamos estar com uma live apresentar o um novo espaço nosso de ginecologia que a gente vai inaugurar onde era a antiga pediatria. Então, não percam até com a doutora Ana e a doutora Renata. Isadora tá mandando um beijo. Ô, tá Ju, obrigada. Que linda. Então, ó. Boa noite. Boa noite.